O David Sim. e ouvintes é o seguinte, agora nós temos uma reportagem da nossa estagiária Luísa Matos falando é, a respeito aí de uma iniciativa bem bacana que é sobre a inauguração do biossistema de Esgoto e Painel Solar na comunidade Vale do Encantado, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte também aqui do Rio. Ela foi conferir aí e vai trazer pra gente as informações. Deixa eu falar o bom dia para Luísa Matos. Bom dia Wellington, bom dia a todos os nossos ouvintes. Um biosistema para tratamento de esgoto e um painel solar acabam de ser inaugurados no Vale Encantado, comunidade no Alto da Boa Vista. O sistema de esgoto de cada casa foi conectado para que ocorra um tratamento adequado da água de forma sustentável. O morador da comunidade, Otávio Alves Barros, conta que a ideia do projeto começou durante uma caminhada ecológica com turistas anos atrás. Um desses turistas é, perguntou se podia tomar banho na, na cascata né, que tem aqui no Vale Encantado. E aí eu falei que não podia porque todos os esgotos da, da comunidade desembocava exatamente acima da, da cascata. E aí a, a água estava contaminada, não dava para tomar banho. A partir dali, é, eu comecei, né, junto com a comunidade, a tentar ver qual a solução que poderia ser resolvida para melhorar a qualidade da água, a fim de poder trazer os turistas e até tomar banho na, na própria cascata. E aí eu conheci o Léo e o Tito, da Taboa Engenharia, né, que são um grande parceiro da gente, que a gente começou a, a desenvolver esse trabalho do, do biossistema. Além de proteger a saúde dos moradores do Vale Encantado, o sistema também evita a proliferação de doenças e melhora a qualidade de água do rio é com você Wellington. Muito obrigado a nossa Luísa Matos pela reportagem, vale lembrar que o Otávio Alves Barros que falou aí na reportagem é presidente da Associação de Moradores e da cooperativa que realiza, realizou então, portanto, essa iniciativa com parceiros, com ONGs para atrair recursos que restaram aí que faltaram para realizar essa conclusão do sistema e ajudar portanto os moradores aí todo esse ecossistema de esgoto através do painel solar na comunidade Vale do Encantado no Alto da Boa Vista. Valeu, nossa Luísa Matos, pela informação, pela reportagem. Daqui a pouquinho tem mais, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com o giro da reportagem. Temos mais informações pra vocês.